Gente, primeiramente, muito obrigado por toda a força que vocês estão dando, tá bom? Eu fiquei muito feliz quando abri o YouTube e eu vi lá que eu tinha 10 inscritos já Nossa, muito contente com isso, tá bom? É, se você ainda não é inscrito, dá essa força aí pra mim, se inscreve no canal E se você já é inscrito, agora falta compartilhar, tá? Compartilha lá no grupo do WhatsApp, lá escreve lá, manda mensagem é, Se inscreve no canal desse doido aqui para ajudar ele que ele tá insistindo. <risos> tá certo? Agora, sem mais delongas, né? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre perfis de investidores, tá bom? Quais são os investimentos recomendados para cada perfil. Você não pode investir em qualquer coisa, porque você pode se decepcionar. A gente vai tratar sobre isso, sobre isso neste vídeo, tá bom? Bora. Então, gente, é assim, não é que você não pode investir naquilo que você quer. Você pode. Porém, você tem que saber se você deve. Porque às vezes você não pode, você não suporta perder. Tá? Tem gente que se mata quando perde dinheiro. Então você tem que saber aonde que você está entrando, se você tem é, psicológico para aquilo que pode acontecer, entendeu? E aí, se você é uma pessoa que não suporta perder, você é uma pessoa que classificado com perfil de conservador, tá bom? É, Para quem tem um perfil conservador, os melhores investimentos são em renda fixa, tá certo? E rendendo mais que a poupança, porque a poupança rende 6% ao ano, os investimentos de renda física a gente tem aqui, ó, tesouro direto, CDB, LCI, debêntures, tal, tal, tal. Ó, rende 12,29%. CDB tem rendimento aqui com 14%. Você vai ver. 14,7%. Tá? Esses investimentos... É, tem, tem outras formas aqui ó, de rendimento. Ó, atrelado ao IPCA. IPCA é, é o índice que mede a inflação. Então quando você vê um, um investimento atrelado ao IPCA. Tesouro IPCA. Significa que o dinheiro que você investir ali, ele não vai perder o poder de compra, tá bom? E como assim poder de compra? É simples, se esse ano você tem 100 reais e com 100 reais você compra 10 kg de arroz Se a inflação subir, ano que vem, aqueles 100 reais vai comprar 8 kg de arroz, entendeu? Então ele vai comprar menos Agora se você tem um dinheirinho investido no IPCA Aquele reais seu cresceu o suficiente para você comprar os 10kg de arroz e mais um tanto. Por quê? Ele está te dando mais 5,81%. Entendeu? Então isso faz com que você não perca o seu poder de compra. Mais para baixo a gente tem investimento atrelado ao Tesouro Selic. O que, que é o Selic? Selic é uma taxa de juros base que é... é decretada, né, por assim dizer, pelo Banco Central, tá bom? Então o Banco Central a cada 45 dias uma repartição lá dele é, define um, uma taxa de juros selic, tá bom? E aí é, é isso aqui que vai co ser considerado. A taxa selic atualmente está em 11,75. Olha como ela tá subindo aqui, ó. Isso aqui a cada 45 dias o Banco Central gera uma nova taxa, então você vê que ela pode ir caindo, caindo e ela pode subir, tá? É, quando você vê agora um CDB, é, uma, é um certificado de depósito bancário, tá bom? Ó, aí a gente tem um CDB rendendo 14,7% ao ano, tá? São investimentos muito mais rentáveis do que a poupança vamos baixar aqui a gente vai ter cdi tem muito muita opção de investimento ó tem ipca aqui ó com mais 6,8 tem muita muita opção de investimento aqui rendendo muito mais que a poupança tá certo e tem assim um, um, uma questão que é, esses investimentos você vê que eles têm um uma data que você tem que deixar o, o dinheiro bloqueado. Então você tem que pensar se aquele dinheiro que você vai colocar ali investido, ele pode ficar ali durante aquele tempo. Ele pode ficar mil reais, pode ficar lá até 2024, entendeu? Porque se você é uma pessoa que você quer deixar investido, mas você não quer perder é, a garantia de poder retirar de ter uma, uma liquidez diária né aí você vai buscar um outro investimento ó por exemplo esse aqui tá rendendo 117 do CDI o CDI aonde que a gente vê a gente vê no site do B3 aqui ó taxa DI é o mesmo que CDI tá bom então, quando ele fala rende 100% do CDI, quer dizer que ele está rendendo 11,65. E aqui que está falando rende 117%. A gente vem aqui, 11,65, que é a taxa DI atual, vezes 1,17, que é a mesma coisa que 117. Dá um ENTER, está rendendo 13,63%, tá certo? Esse é o rendimento desse investimento, que você tem que deixar R$ reais, que é o um investimento mínimo, bloqueado até 2025. Isso aqui é a estimativa de retorno, já deduzido o imposto de renda. Agora, se você quer ter um investimento que rende mais que a poupança, que você pode tirar o dia que você quiser, a hora que você precisar, você pode, por exemplo, ter uma, uma carteira no Nubank, no, no, no, no PicPay... O PicPay está rendendo 105% do CDI. Então a gente volta lá. É 11,65. Vezes. 1,05. 12,23. Isso aqui é 12,23% ao ano. É o que ele está rendendo atualmente. E outra vantagem de você ter. Uma conta no PicPay por exemplo. É que. O, o, o rendimento daquele seu dinheiro que ele caiu lá na conta, você rende todo dia. Diferente da poupança também, que você tem que deixar é, 30 dias lá parado o dinheirinho para ele gerar os juros, tá? E que se você, porventura, precisar tirar antes, você perdeu 29 dias com o dinheiro lá parado e não rendendo nada, entendeu? Então, todo dia tá gerando o seu rendimento ali quando você tá na conta do PicPay. Então, às vezes, isso... É melhor também do que você deixar bloqueado, mesmo que você possa receber um pouco mais, tá? A taxa DI, ela é alterada, ela pode ser alterada diariamente, tá bom? Diferente da taxa Selic, que é a cada 45 dias pelo Banco Central, a taxa i pode ser alterada diariamente, tá certo? Então você pode acompanhar. E então, é, onde que fica o melhor investimento? Aí você vai ver o que melhor se adequa com a sua necessidade de ter dinheiro disponível, o valor que você tem para investir, o que está pagando mais, né? E esses investimentos aqui, caso venha aí, por exemplo, o Banco Digimais venha decretar falência, você ainda conta com a segurança do Fundo Garantidor de Créditos FGC é um fundo que foi criado para você ficar seguro sobre os seus investimentos, tá bom? Se o banco quebrar, decretar falência, o FGC vem te paga ali uma parte do seu investimento, tá certo? Agora, se você quer ter outras opções de rendimento, quer render mais, aí você vai, por exemplo, nas ações, nos fundos imobiliários, nas criptomoedas. Mas para isso, para você ir naquela parte, você tem que ter ciência e, e certeza que você vai ter psicológico para aguentar uma perca de dinheiro porque aquilo ali tá muito sujeito a você perder dinheiro tá certo pode te dar um grande lucro tá porque ele valoriza você vai comprar uma ação por R$ reais e aí no final do ano por exemplo ele tá custando 20 reais a ação aí você vende aquilo lá feliz da conta né certo é, a gente vai entrar um pouquinho depois nessa outra questão das ações. Se esse vídeo te esclareceu sobre renda fixa, investimento para pessoas com perfil conservador, você clica no gostei. Se ficou alguma dúvida, deixa o um comentário. Se você não quer perder o próximo vídeo, se inscreve e clica no sininho para não perder as novidades, tá bom? A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.